E estas formas são digitais e nos apercebemos também que a cada 3, 4, 5 anos, agora é muito rápido, as regras do jogo acabam por mudar. Existem uma velocidade de inovações, de novos formatos, realmente incrível. E agora? <risos> e agora eu vou pôr... Deixamos passar aqui e o que eu diria... Existem duas coisas, há o facto que o digital é extremamente inovador, que estamos a falar de novas tecnologias, novos formatos. Uh, começamos com um website pouco simpático, no, nos princípios mesmo da internet, rapidamente passamos para o e-mail, muito rapidamente, aliás, uh, estas duas experiências eram juntas, depois criamos uma série de novos formatos e depois apareceram uh, o... Os motores de pesquisa, uh, apareceram as redes sociais, o YouTube com nova experiência uh, audiovisual e uh, estamos agora numa fase de podcast e de alargamento. Redes sociais são, podemos citar, 4, 5, 6, 7, 8 novas para outros tipos de utilizações. Fundo as tecnologias estão em evolução constante e existe um ser humano que é praticamente o mesmo desde há milhares de anos. E no fundo a transformação digital é simplesmente como uh, melhorar a experiência do ser humano, que é praticamente o mesmo há milhares de anos, com novas tecnologias. E temos que fazer exclusivamente Muitas vezes, quando falamos de transformação digital, estamos muito presos à tecnologia e devemos fazer este ponto de encontro do, dos seres humanos e das suas necessidades e de tecnologias. Para, por exemplo, tivemos a falar a bocado de, da experiência audiovisual, a televisão nasceu no final dos anos 50, princípio dos anos 60, nós conhecemos todos televisão a preto e branco, depois passamos a cor, depois tivemos uh, uh, vídeos. É? Depois, CDs. Depois, uh, atualmente, temos streamings, temos YouTube e temos Netflix. E, evidentemente, canais de televisão. No, na altura, três ou quatro canais. Ou seja, há uma uh, grande disparidade de formatos. Para uma experiência digi digital ou audiovisual que é fundamentalmente a mesma. Só que, evidentemente, que, por inerência, há uma muito maior diversidade. Queríamos perceber o que, é que era a natureza. Bastava, há alguns anos atrás, olhar para um programa, no domingo à tarde, a ver os animais, ou a ver a natureza. Hoje em dia, vamos ao YouTube ou vamos ao Netflix, temos centenas de milhares de conteúdos de novos formatos sobre a natureza. Ou seja, o que estou a falar de uma experiência que é uma experiência audiovisual, relativamente nova na sua expressão, ou seja, conseguimos... Uh, uh, e, e agora temos uma enorme diversidade uh, de experiências. O, o que vai alterar é, sem dúvida, que as nossas atenções são muito mais dispersas que temos que perceber o que é que dá credibilidade ao conteúdo, ou seja, agora há tantos conteúdos, uh, todos os minutos são abertos no mundo, centenas de blogs são feitos uh, milhares de postos e, no fundo, a realidade é o que é que credibiliza, o que é que dá força, o que é que dá impacto a um conteúdo em determinado dos outros. E eu diria, hoje temos uma enorme riqueza de diferentes conteúdos e é, atualmente, o principal desafio humano. A nossa banda de tratamento e processamento da informação não consegue comportar os milhões de conteúdos ou os bilhões de conteúdos que existem sobre um determinado tema. E é um dos desafios que coloca atualmente o digital na, na experiência humana.